E aí, gente, boa noite é, a todos e a todas. Estava mais uma vez no encontro do curso de pesquisa aqui. É, essa semana né, a gente está trabalhando essa parte de comunicação né, dos dados, porque, enfim, não basta fazer a pesquisa, é importante a gente comunicá-los né, de forma assim, acessível, é, pensando no nosso público-alvo, de forma também atrativa né, para as pessoas. E, enfim, é, segunda a gente teve aula com o pessoal do Data Lab, e hoje... É, a gente vai ter aqui a exposição né, do LabJaca. Enfim, estou muito feliz com isso, né? porque enfim, eu sou do LabJaca, então vocês têm me acompanhado aqui, muito também com esse papel na, na Rede Favela Sustentável. Mas hoje quem vai estar tá trazendo aqui é, o conteúdo, vai estar tá falando aí é o Bruno, que é um dos fundadores do LabJaca e é o cara que enfim, manja muito dessa parte de comunicação. E, enfim, vai ser um prazer te ouvir, Bruno. Passa a palavra aí para você, qualquer coisa é só falar. Ah, valeu, cara. É um prazer todo meu em estar aqui com vocês hoje. Adoro Conquete, adoro o um Mote, feliz demais em poder estar aqui compartilhando com vocês. Prazer a todos e todas. É, meu nome é Bruno Souza, eu sou jornalista, é, trabalho com marketing e comunicação há algum tempo. É, atualmente eu trabalho na Labjaca e então também coordeno marketing de uma escola de educação financeira. É, já passei por redações, é, é, já rodei o terceiro setor em algumas instituições aqui do Rio de Janeiro também, é, há dois anos atrás a gente fundou a Bijaca no meio da pandemia da Covid-19, né? é, pensando, tudo começou com a distribuição de cesta básica, e a partir daquele momento a gente percebeu a discrepância dos dados do Estado né, em relação ao número de casos suspeitos de Covid-19 na favela do Jacarezinho. E a gente rodou um formulário construído com a clínica da família Antídio Dias, né, é, para tentar mapear os casos suspeitos de Covid. Naquela época a gente só conseguiria identificar casos suspeitos de fato, né, não existia essa testagem em massa. Mas mesmo assim os dados eram discrepantes. A gente contabilizava mais de uma centena, enquanto os dados do Estado mostravam menos de uma dezena. É, esse, foi a partir daí que a gente teve esse desejo de começar a trabalhar dados né? é, entendendo que, que hoje em dia essa produção de dados é, é extremamente importante para decisões estratégicas etc, mas tão importante quanto produzir esses dados é comunicar né? uma apresentaçãozinha vou colocar aqui para compartilhar com vocês é, essa identidade visual não é a do Lab, é a do curso que eu vou dar daqui a pouco também, mas como, como a aula é parecida, eu, eu trouxe a mesma apresentação aqui para vocês é, no Lab, a gente começou a trabalhar o conceito de comunicação de impacto, né, entendendo que é, quando a gente trabalha principalmente com o público focado em favelas e periferias, a gente precisa que essa nossa comunicação não seja uma coisa distante, que ela não seja é, pouco acessível, que ela não seja uma linguagem... É que distancia as pessoas, né? Então essa essa comunicação ela tem que fazer um, uma diferença de fato, ela tem que impactar essa pessoa e ela tem que ser entendida, independente da forma como a gente vai comunicar esses dados. É, vocês falaram essa semana, aqui no início da semana, se tiveram aula com o pessoal do Data Lab, né? É, e o Data Lab é, é um dos, eu posso dizer, padrinhos do LabJaca. É, eu, eu trabalhei num projeto que era a Agência Narra, que foi idealizado pelo Datalab. Trabalhei com Gil, com toda aquela equipe um tempo, e eles também ajudaram e fizeram parte dessa, dessa, desse início do Lab Jaca, né? Fizeram, ainda são parceiros muito grandes, e eu trouxe até o conceito de geração cidadã de dados, que é trazido pelo próprio Data Lab, né? cunhado pelo Data Lab. É, o conceito de geração ele deve seguir alguns critérios, ele deve ser feito coletivamente, de forma consciente, a partir da perspectiva de participação política e ter um formato aberto. É, quando a gente fala de uma produção de dados dentro da favela, é, e quando a gente critica principalmente tanto os dados de grandes corporações como do poder público, é porque eles não levam em conta é, a, a, a real demanda desses territórios, as coisas que realmente devem ser levadas em consideração. Muitos dados são subjetivos e acabam não aparecendo, aparecendo é, em números ou nessas metodologias que a gente identifica em muitos espaços. E a geração cidadã de dados, ela vem com, com esse propósito, como diz, ativista, mas de valorizar o conhecimento local, valorizar o conhecimento do morador, valorizar todos os saberes dessas pessoas que vêm daí para que a gente tenha realmente é, uma ideia do, do, do que está acontecendo naquele espaço. Né? Hoje em dia, como a gente sabe, tudo pode ser transformado em dados, né? nem vou ficar chovendo no molhado aqui, imagino que muita gente é, que está participando aqui já trabalha com dados ou tem alguma familiaridade. É, mas desde basear sua performance em rede social, é, direcionar produtos que você vai comprar, limitar acesso a linha de crédito, é, ou decisões estratégicas de grandes corporações e governos, tudo é baseado em dados. Né? E, e a gente precisa que, que a favela se impondere disso, que ela esteja dentro desse tipo de discussão, a gente vive essa era de big data, então é, nós precisamos de pessoas comprometidas de dentro dos territórios, é, com o entendimento do que é aquilo, valorizando esses conhecimentos, para além do, dos conhecimentos acadêmicos, para que a gente tenha de fato é, a, a favela dentro desse, desse dessa nova era, né, é, e esteja cada vez mais baseando as suas decisões estratégicas para pautar políticas públicas e etc., a partir dos dados também desses territórios. É... Isso aqui é um pouco do que eu já falei, né? a gente tem sempre, sempre como missão trabalhar essa, essa produção de dados é, com a comunicação efetiva é, para que políticas públicas, o nosso objetivo final né, é que políticas públicas sejam pautadas a partir dos dados das demandas que a gente vai trazer é, com, com essa, essa, nessa parceria né, com, com os moradores e com os territórios. Isso aqui é um pouco do, do, de um dos trabalhos que o Abjaca fez parte. A Tereza conhece muito bem esse trabalho, né? que foi o painel unificador da Covid-19 nas favelas. Foi um dos primeiros trabalhos que o Abjaca fez. quando eu falei, a gente surgiu no meio da pandemia. O Abjaca acabou de fazer dois anos. Né? E esse trabalho era muito importante, já que eu acho que ele traduz exatamente o que é essa geração cidadã de dados em um contexto em que a gente vivia a, crise, a maior crise sanitária, da, uma das maiores da história da humanidade, a maior da nossa geração. É, como eu falei no início, uma das coisas que baseou a existência do LabJaca foi exatamente observar a discrepância entre os dados que o Estado apresentava e os dados que a gente colhia naquele local. É, o painel unificador ele surgiu com, com essa parceria né, do, do Conquete e Rio On Watch, etc. E uniu diversas favelas do Estado do Rio de Janeiro, onde as instituições desses locais é, faziam esse, esse levantamento dos dados e compartilhavam. O Abjaca ele, ele também fazia parte desse desse trabalho, compartilhava semanalmente é, a atualização dos dados de casos confirmados de Covid, né, é, mostrando principalmente a área que, em que a gente atuava, que era o complexo do Jacaré e Manguinhos, é, mas também mostrando é, esse ranking, né, é, esse ranking negativo do número de óbitos e do número de casos confirmados de Covid nas favelas. É então, importante quanto fazer essa produção de dados, é como a gente vai comunicar esses dados. Eu acho que é exatamente por isso que eu estou aqui, né? A gente sabe que dados são uma coisa extremamente chata. Dados, dados são chatos. A gente sabe que dados são chatos. É boa parte das vezes são números é, que precisam de uma interpretação, precisam de uma aproximação para que as pessoas se identifiquem com aquilo, entendam o que aquilo significa. É, e quando eu falo que que tão importante quanto a produção de dados, é como se comunica esses dados, a gente já tem há muito tempo produções de dados é, extremamente potentes, mas que não dialogam, não informam, não comunicam nada é, para a maioria das pessoas. A gente vive num país que tem uma taxa de analfabetismo gigantesca, é, muitas das pessoas que conseguem ler não conseguem interpretar, e quando eu falo desse, é, dessa dessa dificuldade de interpretação e, principalmente, de dados, eu não estou citando uma coisa distante. Eu cito coisas próximas de pessoas ao nosso redor. Se eu mostrar um gráfico de pizza para minha mãe, por exemplo, aquilo não vai comunicar nada para ela. Aquilo não vai dizer nada, ela vai olhar e vai falar, tá, beleza, o que é, que é isso? O que é que eu faço com essa informação aqui agora? O que é que significa essa, essa coisa redonda? É... Eu gosto muito de trazer esse exemplo porque eu acho que como boa parte das pessoas que estão aqui, muita gente também fez parte de, de uma das primeiras gerações a estar entrando na, na, na academia, a estar começando a, a absorver esses tipos de conhecimento, de produção de conhecimento que, que acabam não sendo acessíveis para a maior parte da população. Então, acho que um dos principais trabalhos que, que eu faço e que o Abjaca faz também é tentar traduzir esses dados de uma forma extremamente acessível, né? É, com a comunicação direta, assertiva e que dialoga com essas novas plataformas digitais, né? não só nós, mas com vários comunicadores, eles têm ditado discussões na rede social, têm pautado a mídia em vários momentos. Então, é, eu costumo sempre dizer que uma coisa que ajudou bastante também o Lab já, que é a minha produção e as produções do Lab, é o fato de muitos de nós sermos nativos digitais. Nós somos uma geração nova que, é, querendo ou não, mesmo começando um pouco mais tarde, já teve acesso a um telefone, a uma lan house, etc. Então a gente já começou a, a, a adquirir informação é, de uma forma diferente do que as gerações passadas a nossa, estavam acostumadas, seja pelo rádio, seja pela TV, seja pelo aquele jornal impresso. É, aquela coisa em que você literalmente tem uma informação passada para você e você não tem muita opção de questionamentos e etc. Mas é, a gente se aproveitou bastante desse, desse espaço né, que a internet cede para a gente. E, e a partir disso a gente conseguiu colocar em prática não só as metodologias que a gente imagina para essa comunicação, é, como também pautar discussões que muitas vezes estavam fora desses circuitos. É, como eu falei, é, campanhas de conscientização sobre Covid-19, violações de direitos humanos, acesso à cultura etc., é, e etc., independente do formato, o importante é ser comunicado. Uma coisa que eu costumo brincar muito no labjaca é que se a gente tiver literalmente que desenhar uma coisa para que, que seja entendida, a gente vai desenhar e a pessoa vai entender dessa forma. Então a gente utiliza muito o audiovisual, o audiovisual é o nosso carro-chefe para a comunicação de dados, a gente entende que, que é uma das formas mais democráticas. Que que existem, de, de, de acesso à, à comunicação e à informação, é, porque é isso, a, a leitura já afasta muitas pessoas, a linguagem afasta muitas pessoas, e quando você é, consegue colocar isso de uma forma, é, sei lá, em que a pessoa, as pessoas, principalmente as gerações passadas, estão mais acostumadas, é, um vídeo, uma, uma produção mais jornalística, é, uma pessoa falando aquilo para você, explicando aquilo de alguma forma, eu acho que você consegue abraçar é, uma boa parte das pessoas que estariam distantes desse tipo de informação. né? E aí a gente sempre viaja em várias, várias formas de, de estar comunicando, desde vídeos até um lambi-lambi na rua, é, uma peça, enfim... É, a forma como, como esses dados vão ser comunicados é, é uma coisa que faz parte do nosso processo criativo e que é, que é muito gostosa de ser produzida, porque a gente não precisa se prender a um único formato para estar comunicando os dados, a gente não precisa sempre de um, de um gráfico de pizza, a gente não precisa sempre daquele, é, daquela nota metodológica que vem através de toda a pesquisa, né? Eu acho que a gente pode comunicar os dados de uma forma que seja é, gostosa de ser consumida, né? Uma coisa que eu sempre, sempre tive para mim, principalmente no jornalismo, é que as pessoas não se importam com, com coisas importantes, elas se importam com coisas que são interessantes, que são sedutoras. Então, acho que o nosso trabalho é transformar esses dados, que como eu falei, são chatos, em coisas que são legais de ser consumidas, que são gostosas de ser consumidas, de certa forma, e até um, até um tipo de entretenimento. É, então, se a pessoa pode se divertir com aquilo e aprender ao mesmo tempo, por que não, né? Esse é um dos exemplos de, de produção de dados em que, que, que o AB fez, né? Esse vídeo é um vídeo de um ano da Chacina do Jacarezin, é, onde onde a gente fez um comparativo é, com políticas públicas básicas que poderiam ser ser usadas com dinheiro que é investido na, nesse combate, nessa guerra às drogas, né? Nessa falsa guerra às drogas é, que é investido em materiais bélicos da polícia, desde um caveirão, a um helicóptero, fuzil, coletes, etc. A gente se limitou a alguns, a alguns elementos que são utilizados, né? porque se a gente fosse contar seriam infinitos, mas ele, ele, tem, ele tem exatamente esse papel de mostrar para a população é, de uma forma muito próxima... É, como aquele dinheiro poderia ser investido em coisas que fazem parte da realidade dela, como, por exemplo, um fuzil bancar um aluno da rede pública durante um ano, incluindo materiais e alimentação, ou o preço de um caveirão, por exemplo, do lote de caveirão da polícia, é, bancar. É, uma, um festival de grafite que transformaria o Jacarezinho na maior galeria de arte do mundo. Quantos auxílios emergenciais poderiam ser distribuídos para essa população com, com dinheiro que foi investido em colete para a polícia? Enfim, eu acho que quando a gente consegue trazer é, dados e números que são importantes, mas com exemplos próximos à realidade das pessoas, a gente transforma a nossa comunicação numa coisa muito mais assertiva. Eu acho que é muito mais... É impactante que a gente fale, por exemplo, para as pessoas que desmataram uma área referente a 20 campos do Maracanã, do que falar que desmataram 40 hectares, que é uma palavra que já distancia as pessoas. Então, acho que esse cuidado com a escolha de palavras, com os comparativos, tentar sempre estar próximo do, do, do público que você tenta atingir, né? imaginar o público final da sua produção é sempre muito importante para que a gente consiga fazer esses comparativos fazerem sentido. Né? Vou colocar aqui, se não estiver rolando o som, vocês me falam, tá, gente? Moradores viveram... Tá rolando? Momentos de terror durante quase 9 horas na zona norte do Rio Infelizmente hoje o Rio de Janeiro amanheceu também debaixo de muita violência uma Manhã muito violenta aqui no Rio de Janeiro uma Manhã sangrenta no Rio de Janeiro resultou em uma das maiores chacinas da história da cidade A ação é uma das mais letais da história do Rio de Janeiro no dia 6 de 5 de 2021, há um mês atrás, vimos ocorrer a maior chacina da história do Rio de Janeiro na favela onde nascemos, o Jacarezinho. Foram cerca de 250 policiais, mais de 6 horas de operação, caveirão aéreo, caveirão terrestre, corpos pelos becos e sangue, muito sangue. Um verdadeiro cenário de guerra. E sabe qual foi o resultado? 28 mortes. Como numa tentativa de desmobilizar a sociedade diante dos abusos cometidos na Operação Except, a resposta da Polícia Civil foi impor um sigilo de cinco anos nas operações policiais no Estado deixando claro que as polícias fluminenses não estão interessadas em apurar os fatos. Para puxar o fundamento, trouxemos alguns custos de operações em comparação com políticas sociais que poderiam gerar impacto positivo para a favela, o que é muito diferente do que uma incursão policial se propõe a fazer, né, invadindo comércios e casas de moradores e deixando terror e tensão por toda parte. Mas então, você tá ligado qual é o custo de um fuzil? E o de um caveirão? E o custo de um helicóptero? Ou de um colete, por exemplo? Você não tá ligado, né? Então saiba que um fuzil custa por baixo 5k, isso mesmo, 5 mil reais. Com a grana de um fuzil, dá para bancar um aluno da rede pública por um ano, incluindo materiais e alimentação. Você tá ligado no helicóptero, mais conhecido como caveirão voador? Só o seguro desse brinquedinho custa 3 milhões e 300 mil reais, e o seu custo é estimado em 22 milhões de reais. Comparando com o um auxílio emergencial de 250 reais, seriam 88 mil auxílios. Daria para distribuir auxílio para as favelas de Jacarezinho e Manguinhos quase que na totalidade. E o colete? A polícia comprou cerca de 2 mil unidades nessa última licitação. Com custo de 18 milhões de reais. Isso aí dá em torno de 120 mil cestas básicas no valor de 150 reais. A nossa campanha do Jaca contra o Corona distribuiu 3.500 cestas. Você pegou a visão da diferença? Quem acompanhou a nossa última ação do Grafitaço viu que levamos 30 grafiteiros com o intuito de transformar em arte os muros que foram atingidos por balas nessa operação. O Grafitaço teve um custo de 9 mil reais, enquanto 32 caveirões têm um custo de 20 milhões de reais. Me diz aí, o que você acha que tem mais impacto? Isso são cerca de 2.200 festivais de grafite. Ou seja, a gente transformaria o Jacarezinho na maior galeria de arte do mundo. Está na cara que o Estado prioriza investir na nossa morte, não nas nossas vidas. Nós queremos mais políticas sociais e menos operação. É, o Moradores. estava no, no finalzinho, né? já tinha acabado esses comparativos e os dados, etc. É, mas eu, eu gosto muito desse vídeo porque, por alguns motivos. É, Moradores viveram um, momento... um é que a gente conseguiu é, extrair dados de, de, de, de secretarias né, de segurança pública, dados que estão nos sites do governo, em portais da transparência e que são de um direito da população saber que eles têm acesso a esses dados e que eles podem ser consumidos. É, o, o, o, Para além de todo de o vídeo da divulgação, né? A gente entende quando também trabalha com a produção cidadã de dados. É, a chance do nosso trabalho ser deslegitimado é muito grande, né? seja por instituições acadêmicas, é, burguesas e etc., seja por pessoas mal intencionadas, é, seja por uma divisão de opinião que a gente identifica muito hoje, né? no, no Brasil, que é dividido é, por, por opiniões. Então, a gente também preparou uma nota metodológica é, mostrando um passo a passo de onde a gente tirou esses dados, como esses dados podem ser extraídos, e eu acho que isso faz parte da essência do Abjaca também, né? é esse compartilhamento da nossa metodologia de pesquisa, dessa nossa extração de dados e também da forma como a gente comunica esses dados. É, eu, eu particularmente gosto muito de motion design, porque você consegue dar um movimento na tela, você consegue chamar a atenção das pessoas, você consegue colocar em destaque frases que que são impactantes, que vão marcar a memória da pessoa de alguma forma, e fazendo isso com comparativos que estão próximos à realidade das pessoas, isso tem um impacto realmente positivo. É, esse vídeo a gente conseguiu... É, Ter um impacto territorial muito grande. Então, é, circulando pelo Jacarezinho depois do lançamento, a gente ouvia. Não, não, não era nem do pessoal mais jovem, era de senhoras, tipo senhoras de meia-idade, senhoras mais velhas falando que tinha visto o vídeo e que achava um absurdo o dinheiro que eles estavam colocando naquelas coisas e por que não colocava aquilo na comunidade que o valão estava totalmente é, zoado e estava chovendo e transbordando e eles estavam pagando milhões no caveirão e você vê esse tipo de indignação de um público que teoricamente quando a gente imagina não está dentro da, desse mundo de internet onde a gente faz essas publicações na maioria das vezes e que aquilo foi absorvido entendido e gerou uma indignação nessa. Essa pessoa, eu acho que é o principal trabalho, é o que mostra que a nossa a nossa meta foi atingida, né? Eu acho que a gente não vai mudar de fato a vida das pessoas, mas é, se a gente consegue municiar eu adoro usar esse termo de uma forma positiva para o nosso lado né? Se a gente consegue municiar o um morador de favela com informação, eu acho que ele vai ter total disputa para estar total é, propriedade para estar disputando a cidade, disputando os espaços, se indignando com as coisas. É, e eu acho que isso é o mais importante, é o principal que a gente pode fazer no nosso trabalho. Né? A gente não vai salvar o mundo, a gente não vai é, causar uma revolução, mas se a gente consegue fazer, mudar minimamente a percepção de qualquer pessoa, acho que a gente teve um, um objetivo é, alcançado com muito sucesso. Né? Esses exemplos apareceram aí no vídeo, né? é, são, são os custos comparativos, como a gente tinha falado. É, e para além disso, eu trouxe alguns outros exemplos de, de vídeos em que a gente preparou ali dentro do WebJaca, tendo o carro-chefe, é, tendo o audiovisual sempre como um carro-chefe, né? E falando um pouco também desse processo criativo de como a gente imagina é, compartilhar essas coisas. Eu acho que essa é uma das partes mais, mais divertidas de tá, estar de tá comunicando os dados, né? Depois que você faz todo aquele trabalho de entender o que aquilo significa. É... Acho que minha câmera fechou. Opa, foi. É, de entender o que aquilo significa, é, a gente conseguir realmente pirar e imaginar cara como é que a gente vai atingir o nosso público e fazer com que essa informação seja importante para eles e que eles entendam isso. E não só falando sobre dados, eu acho que eu, um dos trabalhos do LabJack que é comunicar dados e narrativas também e trazer assuntos que, são de, que não são de domínio da, da população de favela e periferia, é, termos que ainda estão muito distantes da, dessa realidade, mas que as pessoas precisam entender e precisam se empoderar. A gente tem uma série chamada Love Explica, onde a gente coloca um ator, que é o Lucas, para estar interpretando, conversando sobre alguns temas é, mais complexos, né? como racismo ambiental, é, como é, saneamento, como... É, política de remoção etc. E é muito, muito bacana ver o impacto e como as pessoas conseguem absorver esse tipo, esse tipo de informação, que são informações que são negligenciadas a eles, mas de uma forma muito útil Esse vídeo não é sobre o Lucas, ainda é, é, não é o Lab Explica, é um vídeo em que a gente fez em parceria com o SESEC. É, o Lab faz muito, muito esse trabalho, né? é, eu acho que ficou um dos primeiros produtos em que a gente conseguiu validar no Jaca foi, foi a comunicação que a gente faz sobre os dados ou sobre as pesquisas para divulgação. E até hoje a gente faz muitas parcerias com as instituições como o Casa Fluminense, Rede Observatórios, etc., para estar comunicando é, essas pesquisas, os, resu os resultados desses dados. E nesse em específico processo criativo, é, vem, eu acho que é, é um dos maiores conselhos se é que eu posso dizer, sim, que eu posso dar. É, é que a gente tem que trazer a nossa vida pessoal, trazer as coisas, a bagagem que a gente tem, que a gente aprendeu para tentar adaptar e mostrar isso para a realidade das pessoas. Esse vídeo a gente preparou a partir de, um, de uma ideia que eu tive quando eu vi um vídeo do Jay-Z, que era onde um cartunista narrava a história da, da proibição da maconha nos Estados Unidos, e tinha uma narração voiceover, e uma pessoa desenhando e tal, obviamente o nosso não ficou parecido com o dele, a gente adaptou de uma forma totalmente diferente, mas eu é é, acho muito legal mostrar que com ferramentas básicas a gente consegue fazer um trabalho bacana. Aquele último vídeo que eu mostrei, por exemplo, dos custos da operação, eu acho isso muito válido de se falar, é um vídeo em que a gente não tinha um real para preparar aquilo, então aquilo foi tudo feito na base, na base da gambiarra, que a gente aprende a fazer no dia a dia. É, eu não estava nem com a lapela na época, eu peguei um fone de ouvido, coloquei forrei com travesseiros assim, ao redor, coloquei o fone ali no meio para fazer um, um isolamento mínimo, e toda aquela captação foi feita assim, a ilustração foi feita por um parceiro, o motion design foi feito pela gente, então dá para mostrar para as pessoas que, você consegue fazer uma comunicação de impacto, uma coisa efetiva, mesmo com poucos recursos. Não é uma coisa cinematográfica da Globo, né, nesse vídeo. Veja só, quando um policial pensa e afirma que a cor da pele, o bigodinho fininho, o cabelinho na régua, o boné, entre outras características, determinam um elemento suspeito, ele está considerando que a estética e a cultura de muitos jovens pretos e favelados pode ser facilmente associada à criminalidade. Historicamente, desde quando era guarda real do império português, a PM sempre teve a serviço do poder econômico dos fazendeiros e latifundiários, antes ao rei, hoje a é burguesia, mas sempre às ordens da classe dominante. Tá. Beleza. Mas servir e proteger a quem? Os dados não nos deixam mentir. O nosso direito de ir e vir é constantemente cerceado pela seletividade das abordagens policiais. Na praia, na rua, nos eventos, no Uber, na van, no ônibus ou até no carro particular. Temos paz? As abordagens acontecem de forma cotidiana e a violência policial se manifesta de várias formas. Entre elas estão a de ter sua casa revistada pela polícia, ter sua comunidade invadida, ter um parente ou um amigo preso, agredido ou detido pela polícia sempre tentaram colocar para debaixo dos panos a natureza racista da polícia e de suas abordagens. Mas tanto a realidade do dia a dia, quanto a grande quantidade de dados, estudos, pesquisas, livros, artigos e conferências feitas por especialistas mostram que a população negra segue sendo o alvo principal. A pesquisa Elemento Suspeito foi às ruas 20 anos depois da primeira edição e conversou com jovens negros, entregadores, motoristas de aplicativo e policiais. Os resultados nos mostram não há uma escolha técnica e neutra sobre quem vai ser abordado. As características estéticas do elemento suspeito já estão bem desenhadas na cabeça dos policiais. Tá vendo, né? É por isso que não dá pra falar de abordagens policiais sem falar do racismo estrutural que sempre impede que seja feita uma escolha técnica e neutra por parte dos policiais de quem vai ser abordado. O que temos é uma racialização e desumanização da população de territórios negros. O que vemos é a manutenção do racismo corpos de negros continuam sendo os primeiros a tombar. É urgente a chegada de soluções verdadeiramente antirracistas que acabem com a proteção seletiva da polícia. É, como eu estava falando dessa, dessa nossa parte de processo criativo né, e como a gente pode fazer para se aproximar de, público, de públicos que estão distantes da, dessa discussão de produção de dados, segurança pública, saneamento, enfim, discussões que acabam restritas a grupos é, como o nosso ou grupos acadêmicos, é, tentar mesclar isso com a cultura popular, é, através de um grafite, é, de uma arte... É, através de, de uma música, por exemplo é, A gente já, já já fez uma parceria com, com um rapper de Manguinhos Onde ele fazia uma música exaltando é, uma nova geração Que estava tendo acessos e etc E no final aparecia uma das nossas integrantes do, do Lab Passando uma mensagem falando da importância do nosso trabalho é, e, e tentando cativar esse outro público né? Então é, tá tá sempre aberto e, e sempre... Sempre atento né, a, a como é importante é, adaptar temas que são difíceis ou que não são, que não são próximos à população que a gente quer atingir é, com, com coisas próximas do cotidiano, como eu já falei algumas vezes, é, eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente tem, porque esse vídeo, por exemplo, foi compartilhado por muita gente também, o outro que eu tinha mostrado sobre, sobre a chacina do Jacarezinho, nessa estratégia de lançamento de entendendo a coletividade, o poder da coletividade a gente preparou um media kit, distribuiu para instituições do terceiro setor do Brasil inteiro e para outras pessoas também e esse, aquele vídeo tem 70, quase 70 mil visualizações na nossa página do Instagram mas o Dom L, por exemplo, que é, um, que é um rapper, um MC, compartilhou aquele vídeo nas redes sociais dele e no Instagram Instagram dele estava com mais de um milhão de visualizações então acho que não é só sobre é, a gente ser proprietário de um vídeo ou de uma de uma criação e aquilo ficar restrito ao que a gente produziu e ninguém consumir aquilo de fato é, é sobre compartilhar e atingir o, ma o maior número de pessoas possível é, passar essa mensagem da melhor forma possível esse vídeo por exemplo como o Lucas fala no final dele é, é uma reedição de uma pesquisa do SESEC que ele foi que foi feita 20 anos depois. Essa primeira pesquisa foi produzindo um livro que ninguém leu. Então foram dados que, que ficaram enterrados aí, ficaram no canto. E, e nessa nova edição, eu trabalhei no SESEC também, né? e eu já trazia um pouco dessa ideia para eles, é, a gente falou, cara, vocês têm que produzir alguma coisa que as pessoas vão consumir de fato. A gente vive numa, numa época de, de vídeo, de rede, de vídeos rápidos, é, as informações que são consumidas de forma rápida. É, se você só lançar um livro de novo com aquele, com aquele mesmo. Se é que eu posso dizer, sim, mas eu acho que com essa mesma arrogância é, de achar que, que todas as pessoas vão ter o acesso, vão buscar aquela informação através daquele livro, vocês vão, vão esbarrar novamente no, no mesmo erro que cometeram há 20 anos atrás, porque ninguém vai ver aquilo. É, como eu falei, as pessoas não se importam com coisas importantes, elas se importam com coisas sedutoras, bonitas e gostosas de ser consumidas. Né? Veja só, quando um policial... Esse vídeo também foi uma produção que a gente fez para o SESEC. É... Eu nem sei se vale a pena trazer para Vocês. Existe pele alva e pele... É muito parecido. Eu vou botar porque é a última... o último vídeo de apresentação que eu trouxe aqui para vocês. Mas é uma pegada muito parecida. Existe pele alva e... Pele-alvo, já disse o homicida Essa é uma verdade que se reinventa desde que o Brasil era colônia. É por isso que falar de segurança pública e violência é falar sobre um inimigo imaginário, que tem cor. Os agentes de segurança falam abertamente de um elemento suspeito, cor padrão. Esses são os mais afetados pelas guerras drogas e muitas vezes pagam com a vida. Entre o usuário e o traficante existe o CEP e a pele. Nisso, a população negra é a mais atingida de diferentes formas. As balas perdidas e as mortes por intervenções da polícia atingem sempre as mesmas pessoas. E a bala não é o alvo. É também o mesmo corpo negro que cai nos feminicídios, violência contra as crianças ou LGBTQIA+. O apagamento é histórico. Quando se trata de pessoas desaparecidas, a população negra é quem tem menos acesso às políticas públicas. O corpo negro só é lembrado quando é alvo. A tecnologia de reconhecimento facial renova as velhas táticas racistas ao declarar negros culpados. E não se faz pesquisa e segurança pública sem ter raça como um tema central, algo que o próprio SESEC não fez um dia e outras instituições continuam não fazendo. Não enxergar o racismo como o um motor da violência é reproduzir o racismo. Esse vídeo foi uma outra parceria que a gente fez com o SESEC, também é, trazendo a importância né, de, de estar comunicando esses dados de uma forma diferente, acessível e que vai ser consumida pela, pela população, é, e ao mesmo tempo é, chamar a atenção para uma coisa que é reproduzida por, por esses meios de produção de conhecimento, que é tratar o racismo como um recorte, não como a pauta central, ainda mais no país que a gente vive, que é o Brasil. É, uma outra coisa que é interessante né, nesse vídeo é que, apesar da narração em nenhum momento falar sobre os dados, ela fala só sobre a narrativa, os dados aparecem a todo momento na tela, comunicando dados importantes de todos o, o, os os projetos que fazem parte do guarda-chuva do SESEC, a equipe de custos de, que, que mapeia é, a, essa política de guerras drogas, o panóptico que pesquisa reconhecimento facial, a rede de observatórios que pesquisa violências de segurança pública no geral no país inteiro, é, enfim, é, ó, o tempo inteiro apareciam dados impactantes informações que as pessoas têm conhecimento, são coisas que aconteceram e... E, de certa forma, isso marca no imaginário da pessoa. A forma como você apresenta esses dados, a forma como isso aparece visualmente para essas pessoas, isso é o tipo de coisa que fica no nosso subconsciente. Então, a gente usa muito disso. Motion Design é, é, é, Motion Graphics Motion Design é uma das coisas que a gente mais utiliza, né? uma das ferramentas que a gente mais utiliza para esse tipo de comunicação, porque a gente entende que realmente é muito efetivo. Isso marca na cabeça da pessoa. Eu acho que isso é um pouco do... Do trabalho que a gente faz ali de comunicação no Abjaca, né? Óbvio que a gente tem várias outras, outras formas de atuação, é, atuação territorial, principalmente. É com ações de campo, não só com colagem de lamb, mas com rodas de conversa, enfim. Eu acho que a forma como a gente vai estar comunicando é, esses dados, essas informações que são importantes, é, realmente tem que vir através de um processo criativo pensado, junto com a equipe, coletivamente, mas também é, entendendo principalmente qual é o público que a gente quer atingir. Né? Quando a gente entende o público que a gente quer atingir, observa os dados em que a gente já tem, e traz para referências próximas da nossa vida, ou próxima das vidas das pessoas que a gente quer atingir, eu acho que a gente consegue produzir um conteúdo que é bem bacana e vai ser efetivo de fato para as pessoas. Né? É o que a gente gosta de chamar de comunicação de impacto. Acho que é isso, falei a beça, nem sei se ainda estou em tempo. <risos> 6h40. Ainda tenho tempinho para abrir para as perguntas. Né? É isso, Bruno. Valeu, obrigado. aí Mostrou várias várias partes de trabalho do LabJaca, essa parte de comunicação aí. Enfim, gente, queria que vocês deixassem aberto para vocês, perguntarem alguma coisa, se vocês têm uma pergunta específica sobre o trabalho do LabJaca também, não precisa ser só sobre a parte de comunicação, mas, enfim, se vocês não conhecem, querem perguntar alguma coisa sobre o LabJaca, é, ou, enfim, se vocês querem perguntar alguma coisa específica sobre é, a comunicação, se, enfim, vocês, de repente, alguma coisa que... Teve, a gente teve aula com o Lab. Então, vocês já pensaram um pouco sobre isso, e aí, às vezes, agora, enfim, o Bruno suscitou alguma coisa, levantou alguma bola aí que vocês querem enfim, perguntar, ou discordar, ou, enfim, comentar alguma coisa, fiquem livres aí. Se alguém quiser, é só abrir o microfone e falar. Tá, eu acho enquanto a galera está aí ainda oh, aí, oi caio oi Vai caio é, tudo bem boa noite bom é, tanta informação super importante e assim com tanta firmeza na fala que deixa a gente assim mesmo impactados né até sem saber o que falar mas eu gostaria de parabenizar um jovem assim vocês estão assim nos dando um, uma baita de uma oportunidade da gente ter conhecimento, tanto na, na questão política né, das classes, como também como a gente pode melhorar o nosso trabalho. E aí eu só tenho que agradecer a vocês por isso, principalmente aí o Bruno também, tá? Um abraço aí. Ah, eu que agradeço, abraço. <risos> Mais alguém tiver algum comentário? O Bruno, é, o Bruno faz comunicação de impacto, né? Ele falou, acho que veio. foi a palavra que veio carregando um pouco a, a apresentação e é realmente isso, né? Você fica meio impactado mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Boa noite, gente. Boa noite para todos. É, daquele primeiro vídeo, né? Que falou sobre fuzis, sobre os carros blindados, né? eu me fez até lembrar da nossa aula presencial até que eu fiz um comentário que as favelas né para o governo são vistas para fazer a operação mas para fazer algum outro serviço nós somos excluídos esquecidos e nesse vídeo mostra bem a realidade né investem em fuzis em carros blindados podendo investir em tantas outras coisas né uma melhoria para as comunidades é, projetos sociais, jovem aprendiz, porque infelizmente muitos jovens, alguns, né, acabam se envolvendo no tráfico por falta disso, né, de algum jovem aprendiz, de alguma coisa, né, para motivar ele, e, infelizmente a necessidade para alguns acabam influenciando, levando por esse caminho. Então, se investissem mais nisso, nos estudos, no aprendizado para as favelas, para as comunidades, talvez a realidade seria muito diferente. É isso, boa noite. É isso, Janine, se o Bruno quiser comentar alguma coisa também. Mas, enfim, eu vou deixar aqui, o Bruno daqui a pouco tem que sair, e enfim, a gente vai passar para a próxima parte. É, mas, enfim, se ninguém tiver alguma pergunta Bruno, se você quiser falar um pouquinho muito rapidamente Assim, que eu sei que seu tempo também está esgotando Sobre como é que é, tipo, o seu processo Criativo, assim, de Quando vem, assim, os dados, como é que você faz Se você joga, onde você procura imagem O que, que vem na sua cabeça, como é que você faz Para elaborar, enfim, escolher ou como é que você vai fazer Se vai ser um lamb lamb e tal Acho que pode ser interessante hum, Perfeito, cara é... Eu, eu vi uma mensagem aqui no chat do IS falando que hoje um fuzil sai a 35, 40 mil. É exatamente isso, cara. Quando a gente fala ali no vídeo que a gente colocou um preço por baixo de um fuzil, é que a gente pegou os dados de, de algumas licitações do do governo, né? Que estavam trazendo um fuzil a um preço de 7, 10 mil reais. É, não, era um, não era aquele o fuzil mais caro utilizado pela polícia ou pelo exército, mas a gente trouxe esses, esses dados também aí na nota metodológica. Quando a gente colocou por baixo, era exatamente para mostrar o impacto disso: que o preço mais baixo que a gente conseguiu jogar ali de um fuzil, o mais baixo já comprado de uma licitação da, da, da polícia, conseguiria mesmo assim, e, e, o valor mais irrisório de um fuzil, bancaria um aluno da rede pública por mais de um ano, né? Então. É... Havia umas perguntas aqui embaixo. É, pode, pode abrir, Caio, vai lá. Tá, acho que a Elida levantou a mão e acho que foi, foi a Laurinda ou a Flavinha, não sei também. Pode ir, Elida. Posso falar? Eu queria saber, assim, né, porque os vídeos, assim, realmente trazem o impacto, né? Aí eu queria ver em relação ao poder público, se eles tiveram algum feedback, coisa parecida assim, entendeu? Se sei lá, alguma crítica ou até sugestões, assim, entendeu? Pode é, o é, é meio complicado, né? É meio complicado a gente, não só depois dessa produção, né? Mas por nossa atuação, é, que sempre visa é, principalmente que, que, que os dados sejam efetivos de alguma forma que tenham alguma mudança real é, no, no nosso dia a dia, né? A gente acaba dialogando sempre com o poder público e é sempre uma relação muito complexa, né? É, principalmente no governo atual que a gente está, eu não estou nem falando a nível federal, estou falando a nível estadual mesmo. É, é aquele famoso eles fingem que estão conversando com a gente para parecer que alguma solução está sendo feita, mas de fato a gente ainda não conseguiu é, que que que esse impacto se tornasse uma coisa, sei lá, por exemplo, falamos sobre saneamento básico e no mês seguinte é, eles pô, tiraram todo o lixo de um balão, não aconteceu. A gente falou sobre é, a falta de, de dados de acesso é, da, da, da sobre segurança pública ou sobre o número de pessoas que tem numa favela, acho que isso, por exemplo, sobre um censo do IBGE, por exemplo, de falar que no, no Jacarezinho não tem 35 mil moradores como último censo do IBGE dá conta e que fosse feito um, no, um novo censo pensando dessa realidade também não acontece é, que a gente mostre dados sobre letalidade policial e alguma lei seja aprovada para que barre essa letalidade policial então eu acho que o, o nosso objetivo ele ainda está num campo um pouco mais raso, que é o realmente de estar tá, é, informando essa população, e municiando essa população com informação. O que o poder público vai fazer com isso fica um pouco distante da nossa realidade. E a gente observa, principalmente nesse governo que a gente está agora, né? nunca foi fácil nos governos no Rio de Janeiro, mas com o Claudio Castro agora é, é realmente um diálogo extremamente mais difícil e principalmente quando ele entende, ele tem como principal plataforma de governo e de reeleição é, a letalidade policial, né? Então, é, acho que é isso. A gente tenta, tenta fazer esse trabalho de formiguinha aí no dia a dia, mas não temos a varinha mágica para tocar na cabeça do Claudio Castro, de qual governante seja, para que as coisas sejam mudadas de fato. Oi, boa noite. Bruno? É, parabéns aí, tá? Parabéns porque, assim, de fato, você me... Assim, nos, acho que todos aí presentes nessa aula de hoje, ficou bem comovida. A minha pergunta é o seguinte, Bruno, é, você sente muita dificuldade quando você está junto com, com os demais participantes aí do Lamber para estar tá colhendo esse, esses materiais, para estar... Tá, tentando transformar esse documento aí, que é de extrema importância, aí pra, não só para a comunidade, mas para vocês, sim, estar tá seguindo aí representando aí toda essa jornada. Eu gostaria de saber qual o impacto e a dificuldade que vocês têm dentro da sua vivência ali na comunidade, no momento que vocês estão trabalhando com isso, porque eu sei que não deve ser muito fácil, né, Bruno? Com toda a dific dificuldade que você passou aí, mas eu gostaria muito de, de entender mais de você. Você, Bruno, pode passar isso pra gente? Obrigado, Bruno. Boa noite. Boa noite, Caio. Nada, nada. Espero, espero que eu tenha entendido. É, eu acho que esse processo com, com a equipe que a gente tem ali dentro do Jaca não, não é que seja fácil, mas ele fica, fica gostoso. São pessoas muito, muito competentes, são pessoas são jovens, todos jovens negros e que estão muito, muito dedicados em realmente ter, até um impacto positivo na vida das pessoas. O Caio faz parte dessa equipe, ele faz parte da nossa equipe de pesquisa, inclusive é. que são, são quem produz esses dados que trazem essa, esse, esse material primário, né, para que a gente transforma em alguma coisa que seja interessante, sem eles eu não, não teria trabalho, né? Apesar de já ter trabalhado com pesquisa também, ter trabalhado em alguns centros, é, não é não é o que que eu, que eu faço no meu dia a dia, não é o que eu gosto de fazer de fato. Mas se eu entendi a sua pergunta, você também falava sobre essa dificuldade de, de se trabalhar em um local, né? Eu acho que essa localidade de favelas, enfim, onde a gente tem esse tipo de de conflito tanto com, com o poder público, né, principalmente através da, da, da polícia militar, polícia civil e etc., e também com o um poder que que é um poder constituído dentro das comunidades que são as facções. né. É, eu acho que quem trabalha em favela né, e principalmente quem cresceu em favela, é o time do Lab -Jaca quase em sua totalidade cresceu em favelas, você aprende desde cedo que uma das coisas mais importantes é dialogar com as pessoas, é conversar. Eu acho que quando a gente fala sobre, sobre tráfico de drogas ou sobre as pessoas que estão envolvidas no movimento do comédio, do varejo das drogas, é, e que são pessoas que estão é, realmente com, com armamentos de guerra, que não são utilizados nem pelo Exército Brasileiro, é, a gente acaba se assustando e esquecendo que são pessoas. Né? E no fundo são pessoas, e falar com pessoas é, é falar com, com qualquer pessoa. Então é sobre saber chegar, sobre saber se comunicar. Obviamente existe uma autoridade no território é, dessas pessoas, então caso, caso você chegue com uma com, com demanda, com um pedido, uma solicitação, e não seja atendido, não seja bem recebido por eles. Você vai ter que entender esse não também, porque a gente não é maluco de brigar com quem está com um fuzil na mão, né? <risos> não que vá acontecer nada de fato, é, é, existe muito respeito aos moradores, mas a gente entende que tem um poder é, e que tem hierarquias aí dentro daquilo, mas eu acho que quando a gente trabalha dentro de favelas né, e periferias no geral, é, e nessas áreas que são, são dominadas por... por por facções armadas, eu acho que é muito importante a gente saber sempre conversar, sempre dialogar com essas pessoas, porque muitas das vezes elas vão entender o que você está falando, por mais que elas não não gostem daquilo, por mais que ela que não seja o ideal para elas, elas vão entender que aquilo é importante. Lá no Jacarezinho, por exemplo, a Abjacá foi foi o primeiro a primeira instituição, né, nós fomos nós fomos as primeiras pessoas a subir um drone ali dentro da favela depois da polícia. E eu acho essa situação muito engraçada, porque a gente teve que pedir autorização para subir um drone dentro da favela, né? É, hoje em dia a gente já consegue fazer uma captação sem ter que estar dialogando o tempo inteiro, porque eles já conhecem a gente, mas naquele momento a gente foi pedir essa autorização para de fato subir um drone aí a gente explicou, cara, não vamos filmar nenhum espaço que está que tá tendo venda, vamos ter todo o cuidado do mundo e etc. E a gente dividiu a equipe pelo jacaré inteiro para realmente não, não deixar captar nenhuma imagem que, que não fosse... Que, não fosse... que fosse comprometer, de qualquer forma, tanto o nosso trabalho e a nossa integridade, quanto a deles também. E no final foi super engraçado, porque os caras estavam rindo, falando que as imagens estavam muito maneiras, e falando que a gente tinha o drone do bem, porque o drone do mal era o drone da polícia. Então, esse tipo de situação acontece, é engraçado até falar sobre isso, mas os caras riram realmente, ficaram muito felizes, eles gostam de... Ninguém, ninguém quer ver o mal da própria comunidade, as pessoas querem ver um desenvolvimento ali dentro, né? Então, quando eles se sentem representados dentro desse desse cenário também, é, isso, isso facilita o nosso trabalho. Então, acho que é isso, é, é saber entrar, saber sair, saber conversar com as pessoas de fato, é, porque no fim das contas são só pessoas, né? Muito é. obrigado pelo retorno, cara. Parabéns, oh. parabéns mesmo Vamos, tirar a, mão, é, vamos tirar a mão aqui, Bruno Antes de você sair Quem puder abrir a câmera para tirar foto Gente, olha só o Igor ali na área O Igor está de volta Quem Fala puder aí, abrir a câmera Um, dois, três e já Ó, Tem o pessoal ainda abrindo Um, dois, três e Obrigada, gente Obrigada, Bruno, foi ótimo ah, obrigado é. a vocês. Obrigada, Tereza, pelo convite. E muito maneiro o curso que vocês estão fazendo. O trabalho do, do Conquete é sensacional e fico feliz em poder sempre estar compartilhando com vocês. Obrigada. A gente e vai tchau, compartilhar tchau, gente. o vídeo da aula, tudo bem? Claro, tudo bem. E me manda vale. essa foto depois também. Fechado. <risos>